Todo designer precisa desse site. Vem aqui no Google e pesquisa. Site Icon. Acesse o primeiro site. Esse site aqui é muito essencial para você que é designer. Porque ele tem milhares e milhares de ícones. E você pode baixar gratuitamente. Só vem aqui e pesquisar o que você precisa. E vai aparecer centenas de milhares de logos. Para mais vídeos como esse, inscreva-se. Obrigado.